A paz do Senhor, irmão Geovânia, depois a gente conversa, é porque agora no momento eu estou sem tempo de poder conversar com o Senhor, mas depois, quando eu estiver com tempo, eu vou falar com o Senhor, ou ligo para o Senhor, ou a gente se fala pelo zap. É, hoje de madrugada mesmo, irmão Geovânio, eu estava conversando com o irmão Augusto. Irmão, ontem eu fui para o culto do Tempo Central. Eu não sei se o senhor assistiu, mas pense num culto. Só a misericórdia de Deus, irmão. Fizeram aquele culto só para dizer que foi feito. Mas... Quem está com os olhos abertos e está ciente do que está acontecendo, viu claramente, irmão, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida, que está, que o gestor Ailton, ele estava com a de preocupado, tenso. Mas é aquilo que a nossa Bíblia diz, né, irmão? Deus não tem um culpado por inocente e nem tem o um inocente por culpado. A Bíblia diz que Deus é longânimo e misericordioso, mas a Ele também pertence a ira e a vingança. E ninguém brinque com Deus não, que Deus nem é brinquedo e nem é brincadeira. E a Bíblia diz que aquele que mexe com, com um dos dele, mexe com as meninas dos olhos de Deus. Mas vamos continuar orando, é aquilo que eu tenho dito ao irmão Augusto. Vamos continuar orando, irmão Augusto, agora com os olhos abertos, para não se deixar se levar pela conversa desse povo. Viu, viu amado? Fique na paz. Um bom dia e a a gente se fala na paz de Deus, em nome de Jesus, viu? Servo de Deus, a paz do Senhor. Meu querido irmão, infelizmente, para nossa tristeza, nós vemos homens que outrora eram homens de Deus, né? Nesse desespero, esse depoimento do Senhor, nós já temos recebido vários, servo de Deus, vários, sobre esse culto de, do dia 25, né? Culto de Natal. A, a coisa, como o Senhor está dizendo, foi apenas um, um ajuntamento, eu vou mais além, de que foi apenas um ajuntamento, um culto formal, mas você não vê... Não é a liberdade do Espírito de Deus, você não vê milagres, batismo com o Espírito Santo, você não vê aquela alegria pentecostal característica da nossa igreja e das igrejas pentecostais. não é? Aquela alegria onde nós fomos formados e essa preocupação é visível tanto do presidente, como do vice, como do secretário e aqueles gestores né? que pensam e defendem as teses deles. Qualquer um vê, como o senhor diz, só não vê quem está de olhos fechados, mas quem está de olhos abertos para compreender, entender os acontecimentos dentro da igreja, ver o desespero. Né? Eles não cultuam mais, ficam ali sentados naquela preocupação, olhando para um lado, para o outro, não sei porquê, medo do quê. Né? Mas isso aí é o terror de Deus caindo sobre esses homens. E como o Senhor diz, com a menina dos olhos do Senhor não se mexe. Né? Deus cobra. E não somos nós que estamos mexendo com a menina dos olhos, muito pelo contrário, nós estamos defendendo a menina dos olhos do Senhor. Agora, ele sim tem mexido, tem humilhado, tem perseguido não é? a menina dos olhos do Senhor, com suas atitudes vis deploráveis e suas insanidades. E o resultado que nós vemos é esse. Não é? Quem diria que um culto de Natal, nós estaríamos com as galerias do nosso templo central vazias, várias cadeiras na nave principal do templo vazias, e aquele culto frio, gelado, onde o pregador prega, ninguém vê graça, ninguém vê unção. Um Às vezes é até um homem de Deus. Mas a barreira colocada pela liderança principal da igreja impede até que aquele homem de Deus, que muitas vezes até orou, consagrou a vida, não é? Mas o Espírito de Deus, ele é impedido de atuar. Algo bem parecido com o que aconteceu com as tropas de Israel quando invadiram a cidade de Ai. Josué tinha orado, tinha se consagrado, tinha colocado o povo para orar, no entanto foram desmoralizados porque existia uma pedra de tropeço, que era Acã. E nós estamos com várias pedras de tropeços, na liderança principal da nossa igreja, infelizmente é isso, meu amigo. Mas vamos continuar orando, servo de Deus, e de olhos abertos. Quando o senhor diz de olhos abertos, é vigilante, orando e agindo para Deus fazer. Que Deus lhe abençoe. Um forte abraço.